Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas? Hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito louco que saiu aí ontem ah, nas redes sociais. Ontem não, já faz um tempinho, né? Mas saiu aí na grande mídia, o pessoal falando mais aí a respeito. E eu vou dar minha opinião aqui pra vocês. Saiu aí que o... Tal do David Jackson, um, dubla, um dublador famoso aí, soltou aí a infame frase, né, de que ele estaria dublando aí um personagem de GTA chamado Capitão McLean. Né? Ele disse assim, ó, abre aspas. Então, acabei de saber com os produtores que é oficial. Vou fazer o papel do chefe de polícia Capitão McLean no novo GTA. Eu não tive coragem de dizer a eles que eu realmente não tinha tempo pra isso. Sim, um dia eu vou dar, tirar uma soneca. Eu simplesmente sei disso. Sério. É um privilégio trabalhar com pessoas tão profissionais e divertidas. Se você é um gamer, fique ligado. Bom, galera, então... Após essa... É, essa tweetada aqui que o cara deu, né? Tweetada não, deu, deu no Facebook lá, né? Ele... Galera foi aí e estão falando aí sobre o GTA 6. Muito bem, o cara falou que é um novo GTA, GTA 6, faz algum sentido, porém, a gente tem que pensar que a indústria não pensa igual você. Você tá doido pra vir um GTA 6. Você tá louco você tá precisando de um GTA 6 a indústria tá precisando de dinheiro e você na ânsia de, de ter um GTA 6 aí você fica aí jogando o seu GTA V há 10 anos cara há oito anos aí você fica jogando GTA online você fica fazendo essas merda de, de, de coisa aí no GTA online fica tendo uma vida vira taxista constrói uma casa vira construtor Enquanto que você não trabalha, não trabalha pra nada, né? Não tem dinheiro pra nada na vida real, mas lá no GTA Online você já tá rico, já, já tem esposa, filho, família, né? Então o que que acontece? Eles vão, eles vão pegar esse Capitão McLean aqui e vão jogar dentro do GTA Online lá. Pra você ficar jogando essa merda aí o dia todo, entendeu? É isso que vai acontecer, não vai ter GTA 6. Você acha mesmo que a Rockstar... Que tá... Agora é 2K, né? Você acha mesmo que eles vão soltar um GTA VI enquanto que o GTA V tá bombando, cara? Ou, oh, isso pra mim... Mano... Nossa, mano, me arde, me arde o cérebro, velho, de pensar que um jogo tão antigo tá bombando, velho. Me arde o cérebro. Cara, se você já jogou o GTA V... Para, mano... Desinstala essa merda, cara Eu sei que é um jogo bom Eu sei, eu joguei também É bom, eu sei que é bom, cara Mas tem um limite, velho Tem um limite para as coisas Ele não é bom toda a vida Vai ficar chato O GTA Online O GTA Online, Deus me livre, cara Deus me livre do GTA Online Que merda Para de jogar essa merda Quanto mais você joga esta merda, menos jogo bom eu tenho pra jogar. Até agora você não entendeu. É isso que tá acontecendo, velho. É isso que sempre acontece, né? Então, esse Capitão McClane aí, é, numa, numa pior hipótese, ele vai vir pro GTA Online. Numa melhor hipótese, ele vai, ele vai ter alguma relação aí com os vazamentos que nós tivemos aí a respeito do, do remaster e da trilogia clássica lá. Vici City Sanders 3. ele pode entrar como um personagem jogável dentro desses remakes aí, que é o um respiro que a Rockstar pode fazer nesse momento. Ela não vai fazer um GTA 6, ela vai fazer um remaster aí, um alguma coisinha desses três jogos aí lançar, colocar um um, um joguinho mais bonitinho desses desses três aí que já tá bem datado, né? E mudar algumas coisas e, e lançar, é isso que ela pode fazer no máximo, estourando, estourando, isso é o... estourando galera Né, só para dar um respiro mesmo, é tipo assim, ah, só para não falar quando eu não tô lançando o um jogo Só para não falar que eu não tô lançando nada Mas não vai vir o GTA 6, põe na cabeça, não vai vir E outra, ele falou também lá, que a galera tá preparando um trailer aí Mano, vai ser Cyberpunk 2077. Vai vir um trailer. O um jogo que só vai vir daqui 10 anos. Não vai vir. Por quê? Eu já falei. Porque você fica jogando essa merda de GTA V de GTA Online a vida toda. Jogue outra coisa. Pesquise um outro jogo. Para de ficar jogando o mesmo jogo a vida inteira. Não vale o seu tempo, cara. Esse jogo é bom GTA 5 é um jogo bom é um jogo muito bem feito com a tecnicalidade extremamente é, é, sucinta extremamente assim requintada sabe aquele jogo assim que não tem como poder feito eu sei que tem algumas coisinhas que que suspende a realidade tal, mas é a proposta então assim dentro do dentro do gênero GTA aquilo ali tá perfeito é um jogo muito bom eu sei tem uma história interessante personagens cativantes personagens que faz a gente se envolver na história né ah, o jogo é bom é muito legal cara eu sei que é legal é bom demais GTA é demais mesmo é assim é, eu não poderia vir aqui falar que o jogo é ruim que tudo mais porque não é é um dos melhores jogos que a gente tem aí é, da, de todo de todos os tempos se a gente for fazer uma lista aqui, ah, melhores jogos aí, com certeza o GTA V vai estar tá, vai tá em alguma posição, aí veio a questão de gosto pessoal, né? mas vai estar tá aí, o top 10 é, é, é dele, não tem como tirar. Agora não vale o seu tempo você ficar jogando isso a vida toda, Deus me livre, né, então é, é isso, não tem muito o que falar. Eu queria vir aqui dizer, pô, vai vir o um GTA 6, vai ser legal demais, mas não vai vir, cara. Eu sei, você sabe, a indústria sabe, todo mundo sabe. Agora a galera vai ficar hypando aí, vai ficar é, hypando você, vai hypando você. E de que vem, de que vem, de que vem, não vem, né? Não vem, não vem, porque é por causa dessas coisas a gente sabe. O GTA V tá em alta, o GTA Online tá em alta, eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Não tem porque a empresa se esforçar mais para ganhar o um mesmo tanto. Não tem que a empresa se esforçar mais para ganhar o um mesmo tanto de dinheiro. É simples assim. Enquanto o GTA V estiver rendendo bastante dinheiro para eles, eles não vão partir para outra. É simples. É simples. E aí a gente tem aí algumas pessoas. Pô, o carro passando aqui. E aí a gente tem algumas pessoas aí que são da área e tal. Que tem é, tem alguns acessos privilegiados a rumores e tal dizem aí que GTA 6 só lá para 2024 2023 o que é bem plausível porque já é um período aí onde eles vão praticamente esgotar qualquer tipo de conteúdo DLC para para GTA 5 que já tem demais já tem demais no meu ponto de vista né mas a gente pode esperar aí até 2025 talvez porque vocês não param de jogar essa merda. Se todo mundo parasse de jogar esse jogo. Eles iriam se mobilizar para fazer um GTA VI o mais rápido possível. Porque provavelmente ele já deve estar em, nos primeiras etapas ali. De construção do jogo, né? Do projeto e tudo mais. Então, é, falta eles colocar a mão na massa mesmo. Mas eles vão é, pegar o recurso humano e transferir para GTA V. Porque eles, é melhor, é mais fácil. Pense aí, você... Vai ganhar 10 reais se você aguar umas plantas, ou vai ganhar 10 reais se você cavar uma fossa, ou vai ganhar 120 para cavar uma fossa. O que, que você prefere? Provavelmente você vai, você vai preferir ganhar 10 reais pra aguar umas plantas, porque cavar uma fossa é difícil pra caralho, beleza? Então é isso aí que eu queria deixar. Eu sei que muita gente vai ficar hypado, muito criador de conteúdo vai falar para você que vai vir um GTA 6, mas eu não queria vir aqui e.. Falar uma coisa que nem eu acredito, tá? Não acredito que venha GTA, venha GTA 6, não. E, assim, se alguém falar que vai vir, provavelmente, tá tá sendo... tá? Não sei, cara. O cara tá muito iludido, no meu ponto de vista. Tá muito inocente da, da, da indústria de jogos. Ainda mais se o cara já conhece a indústria de jogos há muito tempo, beleza? Então é isso aí. Grande abraço pra todo mundo. Se inscreve no canal, porra! Vai aí, se inscreve no canal, curte o, o vídeo aí. Se gostou, compartilha com um amiguinho, beleza? Faz o canal crescer aí. Obrigado. Tamo junto.